Bom dia. Daremos início à décima sessão pública ordinária de Distribuição de Processos 2023. Os sorteios são realizado de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Estamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.00.13.92.2009.66. Requerimentos administrativos apresentados pela BP, comercializadora de energia LTDA e pela Statcraft, Energias Renováveis S.A., com vistas à excepcionalização do disposto na, na Resolução Normativa 1011-2022, com redação dada pela Resolução Normativa 1014-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. O item 2 será distribuído por conexão ao processo 48.500.006886-2022-12, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva, na 48ª Sessão Pública Ordinária de distribuição de Processo de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de avaliação anel número 18. O item 2 é o processo 48.500.001274-2023-14,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 recurso administrativo interposto pela Equatorial energia Goiás em face do despacho 1138 2022 emitido pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA vamos ao sorteio diretor Fernando Item 4. Processo 4850005597 Recurso administrativo interposto pela Equatorial Energia Goiás em face do despacho 1139/2022 emitido pela SMA. Mais um sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item cinco, processo 2022. 5, processo 51 recurso administrativo interposto pela Mio Energia Renovável LTDA e pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A. em face do despacho 3.228.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, S.R.D. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 6, processo 48.500.0008.14.2023.34, recurso administrativo interposto pela Linhares Geração SA, em face do despacho 3.670.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio Neves Guerra. Item 7, processo 48.500.009550.2022.01. Recurso administrativo interposto pela Baguari 1, Geração de Energia Elétrica, S.A., em face do despacho 3.722.2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, S.R.G. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. 8, processo 48.500.013.39.2023.13 Pedido de impugnação e depósito pela Delta Comercializadora de Energia LTDA em fase de deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE referente aos termos de notificação CCE 9904.2022, 9906.2022, 9907.2022 e 9908.2022 Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 9, processo 48.500.0013.75.2023.87, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pelas Centrais Elétricas de Sergipe S.A., Celse, com vista ao reconhecimento de indisponibilidades expurgadas pelo Operador Nacional do Serviço Elétrico ONS para a usina termelétrica UTE Porto de Sergipe 1, e para fins de apuração de ressarcimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da requerente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE vamos ao sorteio o diretor Fernando Item 10. Processo 48.500.000.23.2022.23 e outros. Autorização para São Domingos Energia Solar, LTDA. Implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas São Domingos 1 a 9. Vamos ao então, sorteio. Diretor Fernando. Item 11. Processo 48.500.0011.00.2022.62 e outros. Autorização para SRE Participações LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Gado Bravo 1 a 8. Diretor Elvio. Item 12, processo 48.500.0022.96.2020.41 e outros. Autorização para Palmas Energia Solar 1 LTDA, implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas Palmas 1 a 10. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 13, processo 48, 500, 26, 94, 2022 29 e outros. Autorização para Colibri Solar e Energia, LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Colibri 1 a 13. Diretor Elvio. Em 14, processo 48.50.0043.24.2020.64 e outros. Autorização para Campo Largo Solar, participações e geração de energia LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Campo Largo Solar 1 a 4 e Campo Largo Solar 8A12. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 15, processo 48.500.0008.02.2020.67. Autorização para a Central Geradora Fotovoltaica Barrinhas SPE LTDA implantar e explorar a Central Geradora Fotovoltaica Solar Barrinhas. O diretor Fernando. Item 16, processos 48.500.0039.10.2021.72.13.36.2018.12.35.58.2009.89. Autorização para Ivinhema Energia LTDA, implantar e explorar a usina termoelétrica Amandinha 3. Fazer o sorteio. Diretor Ricardo. Atem 17, processo 48.500.53, e outros, alteração da, de características técnicas das usinas termoelétricas Camassari-Murici-2 e p 102 2, -2 revogação da transferência de suas autorgas, objeto das resolu resoluções autorizativas 11.914.22 11, e 11, 11.915.22, com restabelecimento das titularidades originárias e revogação das autorgas das UTS Pau Ferro 1 e Termo Manaus. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 18. Processo 48.100.0011.65.1996.12. Transferência das concessões das usinas hidrelétricas. Itaúba e Passo Real, atualmente detidas pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3E, em favor dos consórcios Itaúba Energia e Passo Real Energia. ao sorteio. Diretora Agnes. Em 19, processo 500, 0, 0, 11, 71, 2023, 46 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, S.A. ACTEP, das áreas de terra necessárias à implantação da estrada de acesso para a subestação Janaúba 6. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 20, processo 48.500.0008.29.2023.01, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Copel distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à regula regularização do terreno da subestação canteiro de segredo e para fins de instituição de servidão administrativa, das áreas de terra necessárias à regula regularização do terreno da estrada de acesso à subestação. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 21, processo 48.500.0011.25.2023.47. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Getulina Marilhão. 1. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 22, processo 48.500.0011.43.2023.29. Declaração de utilidade pública para fins de institui instituição de servidão administrativa em favor da verde transmissão de energia SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Buriti 03, São Gonçalo do Pará, Circuito 1. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. Item 23, processo 48.500.0012.69.2023.01. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Tangará, transmissão de energia SA, das áreas de terra necessárias a passar da linha de transmissão Cláudia, Cachimbo da linha de transmissão Cachimbo Novo Progresso, e do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Sinop, Colíder, na subestação Cláudia. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião públicas. Dessa forma, declaro encerrada a décima sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado, muito bom dia e cuide-se. Boa semana.